Muito bem, gente, muito bem. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Né? Para você que ainda não conhece nosso canal, é, você se inscreva aí, né? É, deixa a sua inscrição. Também deixa o seu joinha. Eu sou o seu amigo o professor Boina, que a partir de agora é, vai deixar mais um pouquinho de conhecimento. É, para você, para sua casa, para os seus familiares, né? É, você que anda atrás de conhecimento, está aqui, né? Rede Saudade do Sertão, é o melhor canal para você obter conhecimento. Aqui nós procuramos fazer o melhor, dar o nosso melhor, para que você aprenda mais sobre a tecnologia, tá bom? Muito bem. Hoje eu vou ensinar para você, né, como é que você... É, dá dar um jeitinho naqueles DVDs, né? Aqueles DVDs que você tem na sua casa, né? Às vezes está pegando poeira, você não aguenta mais. Ocupando espaço, hoje está difícil até, né? Acho que nem existe mais para comprar aquele estoque, é, esse estoca de DVD, né? Que tinha antigamente, não faz muito tempo, né? Saiu da praça é, há pouco tempo. Mas os DVDs hoje só ficam ocupando espaço. O que, que você pode fazer? É, no meu caso é tomar um antialérgico, né? essa tocinha boba. Mas o que você pode fazer para economizar espaço? Eu te falo já, né? É, tem uma forma de você transformar esses DVD é, e jogar ele num pendrive, né? Um pendrive grandão aí que vai ocupar praticamente em dois pendrives, você coloca aquela montoeira de DVD, né? E vai resolver o seu problema. Com certeza, né? Eu já estou fazendo isso, né? Porque muitos DVDs jogados para todo lado, eu não aguentava mais, né? Então, eu resolvi indicar para você também fazer, para resolver esse tipo de problema. Inclusive, tem, tem de ter um, um, um programa especial para fazer isso. Vou dar o nome, vou instalar aqui para você aprender a instalar também. Enfim. É, fazer aquela videoaula de primeira linha. Mas não deixe de se inscrever, né? Se você não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não deu aquele joinha, não perca mais tempo, passe aquele joinha aí pra gente, tá bom? É, para poder nos ajudar E Vamos lá! É, vamos é, então instalar o programa para ripar esses DVD, né? É para fazer a ripação do DVD. Deixa eu ver aqui. Se já tá aqui, ó, tá aqui. É, eu, eu tenho guardado esse programinha aqui, é, armazenado em disco de DVD também, né? O programa é esse aqui, gente, ó. Em DVD Hyper Platinum. É isso mesmo, ó. Você procura aí e você deve achar para baixar aí, né? Então vamos lá, vamos instalar ele sem muita muito blá blá blá, porque senão fica grande demais, né? O pessoal reclama, né? Aliás, o pessoal reclama de tudo, né? É, eles reclamam de tudo, né? A gente tá aqui para poder ajudar. Muitas das vezes o pessoal até critica ainda. É, a voz tá ruim, a, vo a voz é feia assim mesmo, viu? É, a voz é feia assim mesmo, mal agradecido, né? Meu Deus do céu. Mas nós estamos aqui para ajudar aquelas pessoas de, de bom coração, né? É, nós estamos aí para ajudar você a aprender, fazer um pouquinho as coisas, né? Vamos lá. Aqui o programinha aqui, né? Muito facinho de ser instalado, ó. Next, de novo, é, mais um, olha aqui, ó, e rapidinho, né, criar é, desktop, esse aqui você des, é, desativa e mais um, é, deixa eu ver aqui se tem mais perigo, não, mais um, pronto, já está sendo instalado, muito facinho, viu, muito facinho, geralmente esse programa, ele, ele vem com é, o ativador, né, é, o ativador. É isso aqui, ó. É esse programinha aqui, né? É esse programinha aqui. É... Deixa eu ver o que é que ele tá querendo, né? Deixa eu ver. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele vai exigir, é claro, né? ativação. Deixa eu tirar ele daqui. Vamos lá na, no painel, onde é que tem o ícone, para poder ativar ele. Vamos ver. Isso aqui é o ripador, né? É que você vai ripar os seus DVDs aí, né? Deixa eu ver onde é que tá o sistema de registro aqui. Será que eu já tinha esse programa no computador? Eu não lembro. É aí que tá, né? Eu acho que eu provavelmente deva já ter instalado e não lembrava. Vai complicar. Deixa eu ver aqui. Platinum Opções, linguagem aqui tem as opções, português, né? É, o ativador está em algum lugar aqui, né? Tá, você. Mas vamos simplificar mais, né? É esse programinha aqui, geralmente vai o ativador, é facinho. Você que já entende aí um pouco.. É, de informática você vai saber instalar né não vai precisar eu ficar complicando demais aqui que aconteceu aí um pequeno incidente que eu já tinha o um programa instalado aqui né é, já tinha um programa instalado aqui mas vamos lá agora vamos colocar um, um, um DVD eu vou colocar um DVD qualquer aqui só para te mostrar como é que funciona o programa que esse programa aqui é muito bom eu inclusive estou ripando alguns DVDs lá na minha outra máquina enquanto eu gravo aqui, né? Nós estamos em plena quarta-feira pós-carnaval. Graças a Deus esse tipo de coisa não teve mais no, no, no Brasil, mas é, ainda está aí naquele sossego de, de, de feriado. né? Pessoal, é, ainda respeito feriado. Eu creio que se demorar muito tempo, eu acho que. Não vai sobrar nada de carnaval, né? O pessoal vai acabar tirando esse feriado, né? Mas isso aí é para o bem do país, né? É para o bem do país que para, para, para, trabalha pouco e dá problema depois, né? Não consegue ganhar dinheiro e assim por diante. Deixa eu ver aqui. Aí ó, eu, eu coloquei o DVD ali. Ele fez a leitura, como você viu aí. O que, que você vai fazer aqui? Você, praticamente, você não vai fazer nada, né? É, além do que já tá. Aqui você vai colocar... É, é, aqui você vai colocar aqui MP4. Clica aqui nessa tabletinha aqui do MP4, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Agora, deixa eu ver... Aqui você vai dar uma... Ó, a, Abrir aqui, deixa eu ver, mp3 português, dá uma verificada aqui ó, tá em português, aqui espanhol, inglês, é, legendas né, é, sub-legendas, aqui não, você deixa desabilitado né, aqui é onde vai cair, vai cair as imagens, você coloca lá nos, nos vídeos do seu computador é melhor né, pra você não se perder para você não se perder, na hora de procurar onde é que tá, você coloca lá nos vídeos do seu PC. Aqui ó. Pronto. Pronto, agora é muito fácil gente, é só você vir aqui e clicar aqui ó. Na sequência ele vai já é, ripando aí o, o vídeo né. Aliás, o DVD, e vai transformando ele para você colocar no seu pendrive. Mas vamos aguardar né, o fim dessa ripagem para você ver como que fica legalzinho, né? É, enquanto isso, eu gostaria de lembrar a você né, que nós, nós temos a nossa rádio e estamos ao vivo aí sempre, segunda a sexta-feira, das 7 às 8h50 da manhã. O endereço, www.radiosaudadedosertão.com. Nós somos de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Muito bem, é mineiro, mineirada, né? É, muito bem, vamos que vamos, vamos ripando aí é, este DVD para mostrar para você como é que o programa funciona. Esse programa é um dos melhores que eu conheço, viu, gente? É, procura baixar certinho aí o ativador para poder registrar certinho, pois quando você for usar não dá problema, né? É para poder ficar bem bonitinho mesmo. E enquanto isso, né, eu vou falando para você também que o nosso canal tem praticamente mais de 400 vídeos já, né, totalmente diversificado, né, o nosso canal é, não é um canal que, só de uma qualidade de material. Você acha vídeo-aulas, igual essa, você também acha é, filmagens da natureza, é, tudo sobre o sertão, é, documentários sobre vida de cantores, e etc. E tal, né? é, você que está aí nos assistindo nesse vídeo, dá uma revirada depois, dá uma olhada nos outros vídeos, que vale a pena é, algumas férias que nós pegamos, nós... É, subimos lá para zona da mata, lá de Minas Gerais, né? E pegamos algumas uma, imagens maravilhosas que vale a pena, né? Vale a pena você conferir, tá bom? Vamos lá, vamos aguardar a ripagem desse vídeo para mostrar para você como que vai ficar esse DVD depois de ripado. Você pode transferir aí para o seu pendrive. Muito bem pessoal, tá aí né, é, nós, evidentemente nós cortamos aí um pouquinho do tempo, que demora um pouquinho para a ripação do filme, mas tá aí né, é, agora você pode ver aí que tá prontinho, é o, o filme já tá pronto para você transportar aí para o seu pendrive né, aqui ó, agora só vou abrir um pedacinho aqui para você ver como é que ficou. cortar o som aqui, senão eles vão pegar eu em, em direitos autorais, né? Tá vendo aqui ó? Eu acho que a última vez que me escondi atrás do sofá eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade. Para mim foi na semana passada. Bom, eu não posso deixar rodar é, mais um pedacinho, senão eles pegam a gente em direitos autorais, tá bom? Gente, mas é isso aí, né? O programa é isso aí. Dessa forma você vai passar todos os seus DVDs para pendrive e vai é, desocupar aquela prateleira aí que você não aguenta mais. né Fica tanto entuiamento, tá bom? É, um abraço a todos né? é, e até a próxima vez, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um abraço!